essa parte aqui termina tá aqui tem mais um barradinho aqui então eu vou começar contando tudo novamente carreira 1 um, carreira 2 e assim por diante tá bom então aqui tem 16 carreiras tá então agora eu vou fazer assim a primeira carreira do segundo barrado uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui nesse espaço vou fazer dois pontos baixos aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto tá então aqui eu tenho seis correntinhas eu vou fazer seis pontos baixos 2 3 4 5 e 6 aqui eu tenho sete correntinhas eu vou fazer oito pontos baixos aqui 2 3 4 5 6 7 e 8 aqui tem três correntinhas eu vou fazer apenas dois pontos baixos ok então aqui tem sete correntinhas eu faço oito pontos baixos aqui 2 3 4 5 6 7 e 8 aqui tem seis correntinhas eu faço seis pontos baixos 2 3 4 5 6 e aqui vou fazer um ponto baixo para cada ponto tá então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto no seguinte um ponto alto aqui nesse espaço dois pontos baixos aqui a ah, desculpa estou falando ponto alto né é ponto baixo tá então aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no ponto alto um ponto baixo e assim por diante ok então é só seguir fazendo essa carreira em pontos baixos então a segunda carreira do barrado 2 aqui eu faço as três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto e esta carreira eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho então, agora eu vou fazer a terceira carreira. Uma, duas, três correntinhas, para dar altura, e duas de espaço. Vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, no terceiro, um ponto alto. É assim que eu vou seguir fazendo essa carreira, tá? Eu faço aqui o ponto alto, duas correntinhas de espaço, pulo dois, no terceiro, um ponto alto. Carreira 4. Eu vou fazer novamente mais uma carreira de ponto alto. Então, aqui no espaço, eu faço dois pontos altos. E aqui em cima do ponto alto, um ponto alto no espaço. Eu faço dois e no ponto alto. Eu faço um tá. Então, agora é o seguinte. Eu vou fazer a quinta carreira aqui. Só que eu vou diminuir cinco pontos. Por quê? Porque essa carreira que eu vou fazer agora são das argolinhas, tá? E tem que ser múltiplo de 5, ok? E aqui vai sobrar 5 pontos, então eu preciso diminuir esses 5 pontos, tá? Então a diminuição eu vou fazer assim, ó. Faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui: um, dois, três, quatro, aqui no quinto, onde tem o um marcador, eu tiro aqui e vou fazer uma diminuição, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, dois, três aqui no quarto, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, pulo, um, dois, três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas pulo um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco um dois três aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco pulo um dois três aqui no quarto um ponto baixo então eu cheguei no outro marcador tá então o que, que eu vou fazer eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo 1 2 3 4 5 correntinhas vou pular 1 2 3 4 aqui no quinto eu faço um ponto baixo então aqui ao invés de eu fazer no quarto ponto eu faço no quinto ponto tá assim eu consigo diminuir um ponto ok então aqui para terminar eu faço duas correntinhas aqui no ponto baixo faço um ponto alto ok então aqui eu tenho que ficar com um múltiplo de 5 tá Cinco argolinhas ok então aqui a sexta carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui na argolinha vou fazer um ponto alto 2 Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Tá? Então, aqui na próxima argolinha é só repetir o leque de sete pontos altos. Ok? Aqui 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui na próxima argolinha, um ponto baixo e aqui eu vou repetir novamente três argolinhas de cinco correntinhas e assim eu vou até o final então aqui para terminar duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto alto carreira 7 uma correntinha aqui mesmo um ponto baixo uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha o ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha eu vou seguir fazendo sempre assim até terminar o leque tá um ponto alto e uma correntinha ok aqui eu faço uma correntinha aqui na argolinha um ponto baixo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas na argolinha, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Agora é só repetir uma correntinha, e aqui eu vou fazer um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha. Tá, é só seguir fazendo assim, ó. Então, aqui para terminar, duas correntinhas. E um ponto alto aqui no ponto baixo, ok. Então agora eu vou fazer a carreira 8, uma correntinha, um ponto baixo, passo duas correntinhas aqui no ponto alto. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas e o ponto alto aqui no ponto alto. Aqui na parte do leque eu vou fazer sempre assim, tá? Até terminar: duas correntinhas de espaço e um ponto alto em cima do ponto alto, duas correntinhas de espaço e um ponto alto em cima do ponto alto, ok? Faço duas correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo. Agora é só repetir duas correntinhas e aqui no ponto alto: um ponto alto e duas correntinhas, ok? Então é só seguir fazendo assim até o final.